Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E nesse vídeo, vamos continuar conversando sobre a prova do Teorema de Stokes. Só para relembrar, no último vídeo, nós estabelecemos a base para expressar essa integral de superfície, que é o lado direito da expressão do Teorema de Stokes. Agora, nós podemos expressar isso como uma integral dupla no domínio dos parâmetros com os quais nos importamos. E isso o que faremos aqui nesse vídeo? Nos próximos vídeos, nós faremos o mesmo para essa outra expressão e faremos isso utilizando o Teorema de Green. O que nós vamos fazer é ver se podemos obter as mesmas expressões que nos mostrarão que o Teorema de Stokes é verdadeiro, pelo menos para essa classe especial de superfícies que estamos estudando aqui, já que elas são muito genéricas. Enfim, vamos tentar fazer isso. A nossa integral de superfície, e eu vou reescrevê-la logo aqui, é uma integral de superfície sobre sobre a nossa superfície do rotacional de f. Na verdade, teremos a nossa integral de superfície do produto escalar do rotacional de f e ds. Bem, Nos vídeos passados, nós já vimos o que é o rotacional de f. Inclusive, eu comecei a explicar o que o ds significa. ds é o produto vetorial desses dois vetores vezes dA. Então, nós podemos apenas escrever que ds será igual a isso vezes dA. Esse é o produto vetorial da derivada parcial de r em relação a x e da derivada parcial de r em relação a y. Aí nós temos que multiplicar isso com o dA. Essa expressão será somente o produto interno do rotacional de f, que é tudo isso aqui com tudo isso aqui embaixo. E, essencialmente, nós iremos obter o produto interno desse vetor e daquele vetor e, então, multiplicá-los por isso. Nós podemos considerar isso como sendo um valor escalar, e vamos fazer isso. Sendo assim, isso aqui será igual a... Nós começamos a trabalhar no domínio dos nossos parâmetros. Logo, isso aqui vai se transformar de uma integral de superfície em uma integral dupla sobre aquele domínio, sobre aquela região do nosso interesse. Esse é o domínio dos nossos parâmetros, nesse caso, essa região R. Agora, nós podemos calcular o produto interno do rotacional de f com ds, que é tudo isso aqui. Primeiramente, vamos pensar nas componentes x. Então, você tem aquilo ali e aí você tem isso aqui. Você multiplica os dois. Com o sinal negativo, podemos trocar a ordem dos elementos ali. Você tem a derivada parcial de z com respeito a x vezes, nós iremos trocar a ordem aqui, ok? A derivada parcial de q em relação a z menos a derivada parcial de r em relação a y. Vamos pensar agora nas componentes j. Assim, temos aqui a derivada parcial de "-z", em relação a y, vezes tudo isso aqui. Pelo menos tudo que é multiplicado pela componente j. Esse sinal negativo pode ser cancelado com aquele sinal negativo. Assim, teremos aqui a derivada parcial de z em relação a y vezes a derivada parcial de r em relação a x menos a derivada parcial de p em relação a z. E aí temos a componente k. E a componente k é, na realidade, a mais fácil porque é somente 1. Isso será somente 1 vezes a derivada parcial de q em relação a x menos a derivada parcial de p em relação a y. E esse dA é multiplicado por tudo. Então, nós vamos colocar parênteses e escrever dA. E terminamos. Nós expressamos a nossa integral de superfície como uma integral dupla no domínio dos nossos parâmetros. E o que nós vamos fazer nos próximos vídeos é fazer a mesma coisa usando o Teorema de Green. E aí veremos como vamos obter o mesmo resultado. Eu espero que você tenha compreendido direitinho tudo o que vimos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!